a expansão. Aula 2. Cantigas trovadorescas. Aula 3. A prosa em língua portuguesa. Humerança medieval estrangeira. Aula 4 – A prosa doutrinal e a crônica histórica de Fernando Lopes Aula 5 – As relações entre o teatro medieval e a produção de Gil Vicente 6 da poesia palaciana a. a renascentista. Aula 7 principais autores portugueses renascentistas. Aula 8 a Lírica de Camões e a introdução ao gênero épico. Aula 9. Os Lusíadas entre o mito e a história de Portugal. Aula 10 A literatura portuguesa em diálogo com o Brasil O intuito da ONG CPMA Organização Não Governamental Centro Profissionalizante Moamiga é de auxiliar com informações íntegras estudadas e apontadas como sérias aos seus treinandos, alunos e aos próprios professores e também aos internautas, alunos universitários ou não, que pretendem prestar o Enem ou adentrarem a faculdade de letras. Nessas videoaulas não temos intuito financeiros, porém administrativos. Pedimos a todos aqueles que executarem estas videoaulas que também façam seus exercícios, os downloads dos materiais de apoio, também gratuitos, no site da escola. Ao final deste curso, aos interessados também enviamos a certificação digital totalmente gratuita. Esta videoaula tem continuidade, editada pelo professor Francisco da ONG CPMA.